Eu aceito. Diz onde e quando? Eu estarei lá. O Cisco aprendeu a trazer pessoas nas vibrações. Mas tem uma condição: você traz o Joe de volta. Mas se ele estiver machucado de alguma forma, já era. Vou levar ele. Mas só vou libertar ele depois da corrida. Combinado?